O que é escrever história? Seja qual for o parâmetro estabelecido para determinar quem é ou quem não é cromo de destaque no livro didático do esporte, é inimaginável uma maneira que seja de contar a última década da Fórmula 1 sem falar de Sebastian Vettel. A única coisa que separa Seb de seu inviolável direito de ser chamado de lenda é tempo. E o tempo como sempre, virá. O que quer que fosse que Vettel sentia ao entrar num carro de Fórmula 1, macacão vestido e capacete a postos, sentiu pela última vez no GP de Abu Dhabi. Com 2022, termina uma das carreiras mais laureadas de todos os tempos. Somente dois pilotos venceram mais que Vettel, só três conquistaram mais títulos, é inegável que caminha em direção ao pôr do sol, como um dos maiores. Já faz muito tempo que a vida de Seb não se resume às pistas. E é claro que a primeira coisa que se imagina é o ativismo com relação às mudanças climáticas, coisa em qual Vettel mergulhou de cabeça com compreensão para ser mesmo um fator importante por mudanças. Outras questões sociais fundamentais também foram representadas pelo piloto nos últimos tempos, mas é com as mudanças climáticas que ele realmente está intimamente ligado. Vai além, ainda assim, de somente o ativismo e as causas sociais. É também uma questão de criar as duas filhas mais velhas e o filho mais novo longe dos holofotes. Tirar as crianças do eixo de uma vida pública é imperativo. O anúncio da aposentadoria, é um verdadeiro poema que poucas pessoas poderiam escrever. O tempo é uma rua de mão única e quero ir com ele. Olhar para trás só vai te atrasar. Estou ansioso para correr em pistas desconhecidas e encontrar novos desafios. As marcas que deixei na pista ficarão até o tempo permitir e a chuva as lavará. Novas marcas serão estampadas. Frente aos olhos da Fórmula 1, o mundo viu o Vettel evoluir de um jovem sorridente, capaz de se arriscar ao máximo na pista enquanto atribuía apelidos faceiros aos carros a um homem experiente, com visão muito maior que o esporte. Olhando de perto, sequer parece fazer parte daquele conjunto. Nas cores de glória, com o azul e o touro vermelhos da Red Bull, a meia-década em glória de roupa colorada onde nunca conseguiu dar o último passo pela Ferrari e onde as coisas terminaram mal, até as duas últimas temporadas, as derradeiras no verde tradicional da Aston Martin. A história é maiúscula. Foi o mais jovem da história a vencer uma prova, inaugurando o caminho de conquistas da marca de energéticos na Fórmula 1. E mais impressionante, a começar pela equipe incubadora. O recorde depois foi superado por Max Verstappen, mas ainda é CEP, o campeão mais jovem de todos os tempos. Tinha 23 anos, 134 dias, quando comemorou o título de 2010. Já que conquistou quatro campeonatos seguidos, também é o bi, tri e tetracampeão mais jovem de todos. São quase 300 GPs bem vividos. Por mais que haja uma gama mais que abrangente de números gerais e recortes estatísticos para exaltar os feitos de um gigante, é importante que se encerre com uma lembrança. Porque os últimos anos trouxeram a reboque para a Fórmula 1 um novo público. Gente mais ou menos jovem, mas que se aconchegou no esporte há pouco tempo e que não conheceu o Sebastian Vettel que colocou o planeta em atenção e chegou a indicar que se tornaria o piloto mais vencedor já visto. E para esses, talvez todas as homenagens e os elogios possam parecer lotados de hipérboles irreais fora dos prumos do nível de pilotagem. E sim, não há como discordar que os últimos anos foram distantes do nível impressionante dos tempos em que tinha ares de imbatível.